Porque Deus não ouve as minhas orações. Porque eu peço e Ele não me atende. Obrigado por ter dado play. Tudo bem contigo? Eu sou o Jacques, sou professor e pastor e sou missionário em campo transcultural. Atualmente vivo na Espanha juntamente com a minha família, cooperando com a igreja local aqui na cidade onde vivo e ajudando a plantar a congregação numa cidade próxima daqui. Eu produzo conteúdo para a internet desde os anos 2000 e sou grato por poder servir a sua vida de alguma forma por meio deste canal e também pelo site burjac.com.br. Eu já tive muitas crises de fé, e acho que você também. Algumas pessoas me procuram para ouvir um conselho sobre este problema, e quase todas, inclusive eu mesmo, temos um ponto em comum, sentimentos de que Deus não ouve as nossas orações. Fique comigo até o final do vídeo que eu te ensino a fazer a oração que Deus terá que responder. Você quer receber estudos bíblicos no seu celular? Eu envio toda semana um estudo novo e exclusivo. Se você desejar, é só assinar pelo link que está na descrição do vídeo. Também tenho um curso gratuito sobre interpretação da Bíblia. O link também está na descrição do vídeo. Quantas vezes nos deparamos com a pergunta, será que Deus ouve os meus pedidos de oração? Algumas vezes isso ocorreu comigo. Achei que Deus não estava ouvindo as minhas orações por mais que elas fossem sinceras e desesperadas. Daí pensei, deve ser pecado. O é Peminha pedi perdão, até mantive uma devocional em dia por algumas semanas e nada. Daí pensei de novo, deve ser a igreja que eu frequento, não é avivada o suficiente para que Deus possa ouvir as orações que são feitas ali. E a situação também não mudou, continuou da mesma forma daí entra em crise. Onde estava o problema? Por que eu não sentia Deus presente? Porque a sensação era de falar sozinho? Qual era o problema? Quem era o problema? A Bíblia está repleta de experiências iguais a minha e à sua e ela também afirma que Deus ouve toda a oração que é dirigida a Ele, principalmente as que são feitas de todo o coração, porque Ele é Ouvirá, diz a Bíblia, toda a oração que é feita invocando o seu nome de todo o coração. Então, é sim a resposta para a pergunta, Deus ouve todos os meus pedidos de oração? <risos> a resposta é sim. Essa resposta então me obriga a fazer uma outra pergunta. Deus responde com um sim a todos os meus pedidos? Obviamente que não. E não precisa ser muito esperto ou esperta para saber disso. Você e eu chegamos a essa conclusão pela experiência própria da nossa própria vida. Porém, conversando com alguém um dia sobre essa questão, ela me fez uma pergunta intrigante e muito apropriada. Ela me perguntou, mas Jesus não falou que era só pedir ao Pai em nome dele que o Pai nos daria, conforme João capítulo 15, do verso 1 ao verso 7? Será que é isso mesmo? Só pedir? Será que tudo ali é tudo mesmo? Ou tem algumas restrições? Antes de explicar esse texto, precisamos ler outro texto. Olha bem o que está escrito em Tiago 4, 3. E quando pedem, não recebem, pois pedem apenas o que lhes dará prazer. Então aqui a gente já descobriu que tudo que Jesus falou em João 15, de 1 a 7, não é bem tudo mesmo. E por que não é tudo, tudo o que pedimos? Tiago explica que muitas vezes pedimos a Deus as coisas por motivações erradas. Ele diz que estamos constantemente buscando saciar os desejos do coração. E ele lembra, o coração não é um bom conselheiro. Já falamos sobre esse tema em outros vídeos aqui no canal. É só dar uma olhada no card que aparece agora. Fique atento ao que eu vou te dizer agora. Os nossos desejos são totalmente diferentes das nossas necessidades. Porque desejo é diferente de necessidade. Porque é totalmente possível ter desejo por algo que não é uma necessidade. E Tiago é muito direto quando afirma, porque essas coisas, os nossos desejos, são baseados em coisas terrenas, mundanas e diabólicas. Está lá em Tiago 3,15. Acho que você já conseguiu entender parte do problema. O problema é que nem sempre o que pedimos é uma necessidade. É só um desejo. E os desejos têm uma fonte duvidosa, o nosso coração, que é muito traíra. Mas o que isso interfere? Porque os meus desejos não podem ser atendidos e só as minhas necessidades serão atendidas? Isso não é de certa forma injusto? Não, não é injusto. É graça de Deus por nós. O nosso coração é fonte de coisas muito ruins. Ok? Ok. Mas como saber se o que eu estou pedindo é um desejo ou uma necessidade? Você já leu o texto de João 15, 7? No texto nós lemos uma fala de Jesus. Ele diz, mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhe será concedido. Antes de ir ao ponto em questão, a minha alma de professor não me deixa ir sem explicar algumas coisas. Por isso, muita atenção aqui. Nenhum texto pode ser interpretado fora do seu contexto. Podemos cometer o erro de entender totalmente errado o que Jesus quis dizer, principalmente aqui, se eu não coloco sua fala dentro de um contexto em que ela foi dita. O contexto deste texto é o seguinte. Jesus está se despedindo dos seus amigos. Momentos antes desta fala, Judas saiu do lugar onde eles estavam reunidos para buscar os soldados romanos para o prenderem. O clima do lugar está tenso. Todo mundo está muito triste com medo e preocupado. Jesus, então, começa a bater a real com seus amigos. Ele está falando que a sua partida estava perto, mas que isso não deveria ser motivo de desânimo. Ele estava explicando que agora outro igual a ele estaria no comando, e ele estava falando do Espírito Santo. Nesse texto que a gente leu aqui, ele está dizendo aos discípulos que, de agora em diante, eles estavam conectados de tal forma a ele que não daria para saber quem era Jesus, quem era Pedro ou quem era João, por exemplo. Jesus usa uma imagem para explicar isso. Ele usa a figura de uma videira. Ele é a parte principal da árvore e os discípulos são os ramos. Estão tão conectados que as necessidades que Jesus tem, ou teria, ou terá, são as mesmas necessidades que os ramos possuem. Não há dois elementos ali, não há dois personagens, duas coisas. Só tem uma, a videira, que está dividida em tronco, ramos e os frutos. E é a partir dessa compreensão que a mágica acontece. Se agora há esta conexão, os mesmos sentimentos que Jesus tem, os ramos também terão, que são os discípulos. As mesmas necessidades que Jesus possui, os discípulos também possuirão, será a mesma necessidade. Por quê? Porque eles estão linkados nele. Nós estamos linkados nele. Resumindo a ópera aqui: qualquer pedido feito a partir da nossa dependência total de Jesus Cristo será atendido. Porque não será um pedido meu ou seu, será nosso, meu. Seu e de Jesus Cristo, ou melhor dizendo, de Jesus Cristo, eu e você faremos igual. E o pai sempre atende o pedido feito do filho. Então se nós pedimos a mesma coisa que Jesus pediu, o pai vai nos atender. Então, qual o segredo para fazer a oração que Deus vai responder? Orar segundo a vontade de Jesus. Te expliquei até aqui que o desejo é diferente da necessidade. Jesus disse que o Pai sabe o que precisamos antes mesmo de pedir. Está lá em Mateus, capítulo 6, no verso 8. Então o segredo é, ao orar, perguntar ao Pai o que nós precisamos, qual a nossa necessidade, qual o pedido que Jesus está fazendo nesta hora sobre este assunto. Ao pedirmos ao Pai exatamente aquilo que Jesus entende ser a necessidade para resolver aquela questão ou esta questão específica, pediremos segundo Jesus e pediremos ao nosso Pai usando exatamente as palavras que Jesus nos entregou. Tá complicado de entender tudo isso? Deixe um comentário aí. Pode perguntar, eu vou responder todas as dúvidas que chegarem aqui. O meu desejo é que você tenha entendido como tudo isso funciona e passe a ter uma vida de oração que realmente seja da vontade de Deus para atender as necessidades e não atender os seus desejos. Quero mesmo, de coração, que você experimente a maravilhosa graça divina por meio da oração. Tenho plena convicção que boa parte das nossas neuras e dos nossos problemas serão resolvidos quando você estiver mergulhado ou mergulhada neste novo estilo de vida. Não saia desse vídeo sem antes deixar um like e assinar o canal. Isso vai ajudar outros irmãos e irmãs a encontrarem este vídeo e serem abençoadas como espero que você também tenha sido. Você poderia compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais? Seria muito importante para todos nós. Não vá embora agora. Vou orar por você. Se quiser orar comigo, é só ficar por mais alguns instantes nesse vídeo. Desde já, muito obrigado por ter dado play. Jesus, em teu nome nós te pedimos a tua santa orientação. Dá-nos as palavras corretas para que o nosso coração seja silenciado e que possamos ouvir do Senhor qual é a real necessidade que temos sobre este tema. Meu irmão e a minha irmã, que está orando comigo agora, querem muito aprender a orar do jeito que o Senhor ensinou a orar segundo a Tua vontade, a orar no Espírito. Fortaleça o meu irmão e minha irmã que está agora assistindo este vídeo. Me fortaleça, me ajude a permanecer fiel e a orar exatamente aquilo que o Senhor deseja que falemos com o Pai. Queremos estar linkados, sincronizados com a Tua vontade, de tal modo que aquilo que vamos falar seria exatamente aquilo que o Senhor falaria ao nosso Pai. Muito obrigado, Jesus, e é em teu nome que nós oramos. Amém, amém, amém. Que o Senhor te abençoe, meu querido irmão. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Obrigado por ter dado play.